Fala pessoal, muito bem-vindos! No vídeo de hoje teremos uma dica super específica e uma dica que veio de vocês do grupo do Telegram, que é como criar esse guarda-chuva aqui transparente. Eu nunca vi, cara, ninguém falando sobre isso no YouTube ou qualquer outro lugar, então espero que vocês aproveitem bastante e participem também do grupo do Telegram. Caso você não esteja, clique no primeiro link na descrição do vídeo, lá tem muita coisa boa te esperando, mas vamos nessa então agora para o nosso tutorial. Galera, eu gostaria de estar separando esse vídeo aqui em duas etapas, a primeira parte onde nós fazemos então a escolha correta aqui do nosso asset e depois entramos então no Photoshop e fazemos as correções e também os nossos efeitos, mas por que é tão importante então a gente escolher uma imagem aqui ideal né, porque não adianta inicialmente você ter uma imagem que tá simplesmente recortada, simplesmente em PNG, porque aqui nós não temos né, não sei se eu vou encontrar alguma agora logo de cara, mas nós teremos ainda a parte ainda da capa né, a parte de dentro do guarda-chuva com uma cor sólida, com a cor ainda correspondente cenário, né? Portanto, simplesmente em PNG não vai servir pra gente por isso que a gente vai fazer vários efeitos depois no Photoshop, mas tem um bom cuidado porque também, se você escolher, eu acho que foi essa imagem até mesmo que eu escolhi pra mim, foi exatamente ela mas você escolheu uma imagem que também tenha muitas texturas, tenha muitas influências aqui, até mesmo das cores do seu cenário, né? Pode ser que você tenha um grande problema para estar criando, então, todos os efeitos depois. Então, o mais interessante de todos, por mais que aquela roxinha ali agora ela esteja muito bonita, mas o mais interessante é que a gente tenha, então, uma imagem um pouco mais neutra, sem interferências, então, de texturas ou, então, até mesmo das cores do meu cenário original, da sua fotografia original. Feita a escolha, então, correta aí do seu asset... A gente chega no Photoshop e é muito importante então que você faça aí a seleção do seu asset corretamente também com a Pentool, né? bem simples selecionar aqui um guarda-chuva e a gente vai precisar também ter aqui uma seleção do nosso elemento, né? Do que eu vou querer colocar esse guarda-chuva. Aqui no caso é essa minha modelo, então eu preciso ter a seleção dela porque a gente vai estar separando o guarda-chuva em duas partes. A parte de trás dele, onde nós temos então simplesmente a capa. E a parte da frente, que é o que indica que realmente, né, ele está na frente da modelo e ela também está tocando nele. Pra gente observar essa layer aqui até mesmo da parte da frente, nós temos o guarda-chuva completo. Só tenho um ajuste aqui na máscara, onde eu indico realmente que ele estava, né, presente no meu cenário. Então, feita essa separação, tá muito mais fácil para a gente começar a aplicar os nossos efeitos. Como eu disse, a parte de dentro aqui, a parte da capa do guarda-chuva ainda não está interagindo, né? A gente vai observar aqui a parte back, ó, não está interagindo junto com o nosso cenário. Então, a gente precisa começar a trabalhar essa mesclagem Desse asset específico junto com o nosso cenário. E isso daí é muito possível através dos blend modes, né? Só que nós temos um grande porém aqui. Porque se eu coloco, por exemplo, aqui o blend mode multiply. Que vai estar mesclando as cores brancas e deletando as cores pretas. Veja que não aconteceu nada, né? Se eu coloco, então, por exemplo, o screen. Que seria, então, o contrário também não aconteceu nada. Isso porque o nosso asset está muito iluminado, né? O branco, ele tá muito branco. O preto, ele tá muito preto. Além também das cores invertidas. Eu gostaria que a parte branca, ela fosse preta. E a parte preta, ela fosse branca. Então, a gente fazer isso, é muito simples. Basta inverter essa layer com o comando Ctrl ou Command mais I. Ou até mesmo, então, aplicando aqui a ferramenta nativa do Photoshop Invert. Eu acho mais fácil como eu não vou estar utilizando essa layer aqui várias e várias vezes na minha arte. Então, eu posso estar tá aplicando o Invert diretamente na minha layer. Então, Ctrl ou Command mais I. Nós temos ela aqui. E agora basta eu colocar o blend mode screen. Aqui ele não aplicou ainda, né? Eu já tô com blend mode screen, só que o grupo meu ele está com blend mode em normal, então vamos dar aqui também para screen. Agora sim, nós temos então a parte de trás do guarda-chuva inteiramente, né, mesclando aqui junto com o nosso cenário. Ainda não tem as cores muito bonitas, a gente ainda vai estar trabalhando isso daí. Mas o legal é que ainda aparece pra gente agora a armação, né? É legal que a armação esteja aparecendo, eu não gostaria que tudo estivesse transparente. Então, portanto, desse jeito aqui está perfeito pra gente continuar o efeito. Mas antes de fazer cores e qualquer outra coisa, vamos passar aqui pra parte da frente. Vou gerar um zoom pra gente, Abra aqui o nosso grupo e vamos fazer o mesmo processo. Então, eu inverto a Layer, coloco Blend Mode e Screen. Eu não gostaria nesse caso aqui de que a parte que a gente realmente segura, né, ela estivesse também transparente. Então, para isso, ó, muito simples. Eu vou duplicar layer, Ctrl, Com, de mais J, Ctrl, Com, mais I de novo para a gente retornar ela para o original. E agora eu vou colocar o Blend Mode para normal. Assim nós temos então a fotografia do jeito que a gente tinha antes, né. Vou deletar aqui a sua máscara, pegar a ferramenta de seleção e nós podemos então criar uma seleção bem simples aqui, somente dessa parte onde a gente realmente segura o guarda-chuva feita a máscara, nós temos então tudo pronto e agora a partir dessa etapa a gente pode começar a trabalhar junto com as cores, né? A parte das cores a parte do neon eu acho que vai ser a parte mais divertida mesmo desse tutorial. Então pra gente fazer isso galera, observe que nós temos aqui basicamente uma cor ainda, né? Tem um pouquinho de cinza, mas a gente pode aplicar uma cor com uma potência um pouco mais forte, colocando então um Hue Saturation, onde podemos trabalhar também com o Colorize e o Colorize ele possibilita que a gente escolha uma cor que a gente coloque qual vai ser a sua saturação e também a sua luminância. A cor a gente deve estar observando então, fazendo estudo do nosso cenário né Eu tenho uma cor um pouco azul Tenho uma cor um pouco vermelha Mas de uma forma geral tem aqui uma fotografia muito noturna Então as cores frias né Com certeza elas vão estar prevalecendo Portanto coloco uma cor aqui Basicamente azul Uma saturação aqui bem maior e a gente ainda não está observando com tanta potência, né? Todo aquele efeito, todas aquelas cores. A gente consegue ver que preencheu a parte aí da armação, só que a parte do guarda-chuva mesmo, do material dele, ainda tá transparente simplesmente. E isso porque nós tínhamos antes uma informação muito branca, depois a gente inverteu, ficou muito preta. E o branco e o preto 100%, a gente não consegue aplicar cores. Portanto, basta a gente entrar agora no Lightness e a gente pode vir elevando a nossa luminância e quanto mais eu coloco o valor aqui positivo, mais cores a gente vai estar recebendo também no efeito. Se eu coloco o valor muito alto né, ele vai ficar completamente branco então claro, eu quero colocar um valor um pouquinho mais baixo, como por exemplo, mais 19 já resolveu o problema, vamos fazer a mesma coisa na parte da frente, então eu venho nessa layer, coloco aqui um hue Saturation clipo ele junto com ela ativo Colorize Aumenta um pouco a luminância e somente isso, nós já temos aqui as cores, né, sendo aplicadas nessa parte da frente também. Já tá ficando interessante, né, já tá ficando bem integrado agora junto com o cenário, mas a gente ainda consegue melhorar, a gente consegue agora aplicar realmente os efeitos de iluminação. Pra gente fazer isso, eu volto para o meu primeiro aqui, para a parte de trás, depois a gente vai na parte da frente também. E a gente vai criar aqui agora um Rio Saturation, pode ser mesmo essa ferramenta. Ativa aqui o Colorize, coloca a cor que eu desejo, uma saturação mais potente e também aqui a luminância, né. Quero deixar ela bem iluminada. Lembrando que quanto mais iluminado, mais branco, menos cores. Então quero deixar aqui mais ou menos 23. Eu vou inverter essa minha layer. Pego meu brush. com Hardness aqui em 0%. Aumento um pouquinho o meu Opacity. Aumento um pouco o meu Flow. E a gente pode vir, ó, vir dando pequenos cliques. Com uma suavidade, com tranquilidade mesmo, né? Posso aumentar um pouco meu brush. Deixar ele um pouco mais expansivo, né? Realmente indicando que era um objeto LED, né? Era um objeto que estava realmente soltando, né? Luz, qual que seria a palavra certa... Mas então, ó, quanto mais eu vou colocando, a gente vai indicando que esse efeito era realmente alguma coisa LED. Galera, aqui na parte ainda de cima, nós observamos que a armação não ficou tão iluminada ainda, e eu acho que seria interessante a gente trabalhar isso daí também. Então, pra isso, eu vou duplicar simplesmente essa nossa layer da parte de trás. Somente isso, ó, nós já temos essa parte mais iluminada. Se você quiser duplicar de novo, terá ainda mais iluminada. Então, eu vou duplicar de novo, vou juntar as duas... Seleciono Merged Layer, coloco Blend Mode e Screen de novo. Só que aqui nós temos então o efeito aplicado por toda ainda guarda-chuva e toda a armação ficou muito potente. E eu gostaria que fosse mais nessa parte de cima mesmo. Então eu crio uma máscara invertida, segurando o Alt. Pego meu brush de novo e a gente vem revelando. Se você quisesse também fazer uma seleção, cara, com certeza você vai ter um resultado ainda melhor. Só que aqui ó, já vai resolver bastante pra gente. Feito isso, então, essa leia deixou somente essa parte de cima um pouco mais iluminada. A gente pode vir corrigindo, deletando a parte de baixo, fazendo do jeito que a gente quiser. Mas continuando, então, com o nosso efeito neon, basicamente, aqui, né? Eu vou duplicar ele agora para a parte de cima. Removo a minha máscara, aplico de novo uma invertida... E agora a gente pega o brush para aplicar somente nessa parte da frente. Esteja sempre trabalhando aqui com o seu opacity, com o seu flow também, dependendo do efeito, do local, do jeito que você realmente gostaria de estar fazendo ele. E agora que eu reparei que eu esqueci de colocar o blend mode aqui também no nosso fade, hi saturation, certo? Então, hi saturation aqui eu vou colocar o blend mode screen para que ele esteja realmente mesmo brilhando, né? É a mesma coisa para o nosso de cima, blend mode screen. Agora a gente pode vir revelando ele então somente na área que a gente deseja. Basicamente isso daqui, ó. aumenta um pouco, deixa um pouco mais forte. Bonito, hein? Ficou bem interessante já. E vamos entrar então agora nos nossos últimos efeitos. Galera, eu gosto bastante de fazer aquele efeito de raios de luz, né? Quando nós temos um ambiente com muitas partículas no ar e a gente tem uma luz muito forte invadindo ela, a gente consegue observar então todos aqueles raios que deixam o ambiente um pouco mais tridimensional, deixa um pouco mais fantasioso, né? Eu acho muito bonito de estar replicando esse efeito aqui nas minhas manipulações. E é muito simples pra gente estar fazendo isso daí. para isso, eu vou estar criando uma nova layer. Pego meu brush aqui ó, com o Hardness em 100%, coloco uma cor que eu desejo, um azul um pouco mais potente, talvez mais ou menos aqui assim, abaixo um pouquinho, meu Past, um pouco meu Flow e a gente vai estar fazendo ó, vários cliques aqui então, diminuindo, trabalhando o tamanho do nosso brush e deixando ele fazer várias formas diferentes aqui pra gente, onde uma parte é um pouco mais potente, outra parte é um pouco mais fraca. A gente pode estar trocando também um blend mode aqui para screen. Sempre que você quiser trabalhar junto com as cores, junto com as luzes. Então é interessante utilizar o blend mode screen. E agora a gente vai estar aplicando também dois efeitos aqui de blur. O primeiro deles vai ser o filter, o blur e o motion blur. Trabalhando então somente aqui as bordas desse meu efeito, colocando o ângulo reto e também a Distance e um valor bem alto. E o segundo efeito vai ser um Gaussian Blur. Aqui você pode estar trabalhando para deixar essas linhas um pouco mais desfocadas caso você queira. Aqui eu gosto de colocar um valor mediano, né? 4.9. Não gostaria que ele fosse tão potente assim. Então 4.9, posso dar ok. E para finalizar, eu vou estar colocando ele na posição que eu gostaria, aqui no ângulo. Posso estar talvez diminuindo ele. Para que ele tenha então somente as suas bordas. Finalizando e começando aqui no meu guarda-chuva. Aplico o efeito. A gente vai criar uma máscara invertida. Segurando o Alt no teclado. O seu brush com Hardness em 0%. E agora a gente pode vir com a cor branca. Revelando esse efeito aqui somente nas áreas que a gente deseja. Aqui em cima, não sei se eu gostaria muito. Mas se você achar interessante, ó, ficaria bem legal também. E aqui do lado uma potência um pouco mais fraca. E galera... Aqui basicamente, então, nós já acabamos o nosso efeito, nós já temos o guarda-chuva completamente transparente e com toda a sua estrutura aí, neon, iluminada, com as cores, interagindo junto com o cenário, né, ficou bem interessante, eu gostei até bem mais desse resultado aqui do que o meu próprio do Instagram. E galera, finalizamos então com o nosso efeito, seria interessante você também dar continuidade, colocando algumas texturas cibernéticas, tecnológicas, essas coisas, seriam um acréscimo bem interessante, mas eu espero bastante que vocês tenham aproveitado, deixa aí também o seu like, o seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo.